Ei, hey, hey, detetive, seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, nessa bagaça de campanha, e hoje, gente, eu vou mostrar a segunda parte da festa que é a caixa dimensional. Estou regravando o vídeo de novo porque, Porque, sim. vamos rápido. O Sani que está fazendo o que aqui, aqui, gente? Gente, vai ter vídeo como é, como coffee do chamão azul com dinâmico e vai ter novos vídeos. Meu vídeo nessa bagaça vai ser a desgraça, gente então, Se você tem menos 13 E não se incomoda com Com isso Então vocês podem continuar assistindo Ó, aqui eu estou gravando Gente, pai palhaçada é essa aqui, gente Vou escrever que palhaçada é essa Palhaçada É essa aqui Que palhaçada é essa aqui que o YouTube iniciou a Copa Não estou entendendo mais nada E é isso, gente Lembra de mim? Não lembro E tá muito lento aqui, meu Deus Essa sala tá muito lento Deixa eu diminuir a qualidade Na verdade, com a qualidade pior Está tão lenta E agora com a qualidade média Está mais lenta ainda E aqui as mil horas de 2019 Esse ano foi uma bosta Né? Sim eu. Sim eu, eu peguei a, ja, a bagaça aí. A jaqueta e o fim de segundo aniversário. Gente, esse foi o vídeo. Vai continuar tendo. Vai continuar tendo vídeo de Clube pinguim, mas com outros conteúdos e com minha voz. Ou seja, vai ser a desgraça toda porque eu xingo pra caralho.